Muito bem pessoal, mais um vídeo para o canal <risos> né? Dessa vez é só com um formatinho diferente, é só para esse tipo aí de vídeo Quero convidar você a se inscrever no canal, clique aí no sininho das notificações Antes, é, antes de começar aí o, nossa, o nosso bate-papo, né? Recentemente aí o, o ex-artista da Globo, aí, o Zé de Abreu, é, fez aí um vídeo aí né é, sobre a lei Rouanet, dizendo assim, né? E Bolsonaro, enfia Rouanet no cu! Ei, Bolsonaro, enfia Rouanet no cu! Ei, Bolsonaro, enfia Rouanet no cu! É isso aí, esse rapaz aí fez esse tipo de... De comentários sobre a Lei Rouanet, né? Falando aí pro presidente aí colocar naquele lugar, né? Você ouviu bem aí. Mas, é, ontem, se eu não tô enganado aí, ele deu uma entrevista aí pra televisão de Portugal é, e com uma baita uma choradeira, né? Vamos ver o vídeo dele aqui? É uma, uma pena, nós estamos muito tristes hoje no, no Brasil por descobrir Descobri. o que estão fazendo com. O que fizeram com o Dilma, o que fizeram com, com o país, um... país, não é? Porque um a Dilma é uma figura, com certeza, da máxima importância e que, enfim, teve todo aquele envolvimento. Mas o que todos sentiram aqui consigo agora é que está tristíssimo pelo seu país e pelo seu povo. 640 mil pessoas morreram no Brasil por falta de um presidente digno. Falta de um presidente digno. Todos nós sabemos né, que é, ficou a cargo de prefeitos e governadores a, a questão da coisa aí da pandemia. O STF deu plenos poderes a prefeitos e governadores. Seus secretários de saúde tomaram aí as decisões que tomaram. Vemos mulheres sendo presas aí em praça pública, prefeituras tendo que indenizar. Vemos várias outras arbitrariedades aí que houve aí Durante essa pandemia, o, o governo federal poderia ter agido mais rápido? Sim, mas não havia é, imunizantes naquele momento. Então, foi comprado imunizantes. Hoje, nós estamos aí com uma boa parte da população aí imunizada, é, mas... Ele coloca aí essa culpa aí, é, de todas essas mortes aí no presidente. Nós sabemos que a, a pandemia foi algo global, algo mundial, como se ele fosse responsável também é, por todas as mortes no planeta. Né? Cada um é, tomou as suas próprias decisões. Nós vemos aí que os Estados Unidos aí está chegando a um número muito expressivo aí de mortos. Nós vemos todos os lugares do mundo com muito. É, com, que não, os, os que trancaram tudo com um número expressivo de mortes, e os que não trancaram tudo, deixaram aí é, a população se resolver, teve muitas teve muita percas de vidas, mas mesmo assim houve é, vítimas também. Aqui no Brasil não é diferente, né mas a história vai contar se realmente todas essas pessoas é, morreram mesmo do vírus ou morreram de outras causas que não foi colocada. né Há muitas aí, é, há muitas discussão sobre aí, em torno aí, das pessoas que perderam suas vidas aí é, é durante a pandemia é, muitas pessoas aí é, que foi colocadas né sobre o um número aí de vítimas das, da pandemia mas isso não dá para discutir aqui no YouTube que o YouTube não gosta muito dessa opinião né mas na frente aí no futuro aí daqui a uns 5 6 7 anos aí nós vamos ficar sabendo realmente o que houve por trás disso tudo mas está aí Zé de Abril chorando como sempre falando mal do Brasil é, lá, no, no, lá em Portugal e em todo lugar né, que esse pessoal passa Sempre pra falar mal do Brasil E é isso aí Se Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações Um forte abraço valeu, valeu.